Tenho um vínculo afetivo, frequentei muito durante um período da minha vida. É o local mais, mais lógico para estabelecer domicílio. É que o senhor vota onde? Qual que é o seu local de votação? Por curiosidade. Ah, é um colégio. Sabe o bairro? Assim, só para a gente saber qual é o colégio? Agora. Fugiu a cabeça, né? A Mas cabeça. aí, se eleito governador,